Oi pessoal, tudo bem? preparados para esse último vídeo desse nosso, dessa nossa saga aí de vídeos sobre empreendedorismo? Eu sou Josiane Amorim, seja bem-vindo, seja bem vinda ao canal mais empreendedor que a gente tem aí no Brasil. Antes da gente começar, se inscreve no canal, se você ainda não conhece o meu trabalho, vem aqui dar uma olhada, eu tenho mais de 300 vídeos aqui bem interessantes sobre empreendedorismo. Dê um like nesse vídeo porque me ajuda bastante. Se você não conhece o meu Instagram é arroba tem bastante conteúdo lá bem interessante e se você quer as planilhas que eu venho falando nos vídeos me segue lá no instagram e chama no direct que eu mando pra você tá nós já falamos de quase todas as redes sociais e chegou a vez do twitter e linkedin aproveite o conteúdo porque vale a pena entender sobre cada rede social para saber qual melhor se encaixa para cada tipo de campanha publicitária quando começaram as redes sociais elas não eram utilizadas para fi fins profissionais apenas para diversificar Porém, com o passar dos anos, a maioria das empresas descobriram novas oportunidades nesse universo digital e perceberam como essas redes seriam importantes para divulgação e venda dos seus produtos. Empresas que não estão na internet e não interagem com o seu público, hoje em dia, podem estar até mesmo fadadas ao fracasso. Por isso é muito importante entender as particularidades de cada rede social para utilizar esses canais de forma estratégica. E uma delas é o Twitter. Criar uma conta no Twitter é uma ótima ideia para quem deseja ter mais visibilidade para sua marca. Inúmeras celebridades e políticos já utilizam essa ferramenta para interagir com o público e ganhar visibilidade na mídia. Mas e você? Sabe como usar o Twitter para alavancar o seu negócio? primeiro você precisa se cadastrar na plataforma, depois divulgue postagens relevantes, crie e divulgue conteúdos úteis para os seus seguidores, é interessante retuitar no seu perfil uma postagem que você achou interessante, acompanhe o que os seus clientes dizem, comunique-se com eles, é preciso usar hashtags relacionadas ao tema dos seus tweets, tá? é possível também divulgar vídeos, fotos e links para páginas externas, de forma ilimitada. Quando você segue outros usuários e empresas, você também pode ver tudo que aquele perfil publicou na sua linha do tempo. O Twitter, ele é uma rede social com fluxo contínuo de informações, assim como em outras redes sociais, todo o conteúdo que você coloca no Twitter pode ser um bom canal de interação com os seus seguidores. Um simples tweet falando sobre uma postagem nova do seu blog, pode ter uma informação certeira para atrair novos consumidores e gerar novos contextos. Mas é muito importante que você tenha muito cuidado ao produzir e publicar conteúdo no Twitter. Se o seu perfil é corporativo, postar conteúdo pessoal é uma péssima ideia. Essa conta ela deve ser utilizada apenas para divulgar links, fotos e vídeos que possam gerar valor para os seus seguidores. Eu acho que eu nem preciso dizer que se você tem opinião formada sobre assuntos delicados como política ou outros assuntos polêmicos, você não deve divulgar na sua conta. A não ser que esse conteúdo seja interessante para quem te acompanha. A mensagem mal escrita, ou faltando vírgula, ou com uma pontuação errada, pode iniciar uma grande discussão e manchar a imagem da sua empresa. Não fique o dia inteiro falando da sua empresa, como em qualquer rede social, é necessário um equilíbrio entre postagens relevantes e postagens comerciais, exclusivas de venda de produto. Bom, como você já entendeu um pouco como o Twitter funciona, vamos entender como usar essa ferramenta para vender Produto. Uma estratégia bem interessante para chamar a atenção dos seguidores é criar promoções exclusivas para quem acompanha sua página. Faça de tudo para criar um relacionamento bem amigável e sincero com os seus seguidores. E lembre-se, quando alguém marca você no Twitter para elogiar ou reclamar, a repercussão ela é gigantesca, muito mais quando é ligada à reclamação. Então interaja com as menções da sua marca, tá? Vale ressaltar que não é interessante ficar falando demais seu produto, porque algumas pessoas elas podem seguir o seu perfil mas ainda não estarem preparadas para fazer uma compra por isso, falar muito sobre o que você quer vender, vai acabar afastando esses usuários, mas você pode aproveitar esses seguidores, pois futuramente eles podem se transformar em possíveis clientes, desde que você disponibilize conteúdo de qualidade e que ajude essas pessoas a resolverem algum problema, vale muito a pena incluir vídeos ou gifs em um tweet porque pode deixar mais atrativo e bem mais compartilhável alcançando assim muito mais pessoas que estão fora da sua base de seguidores sempre que possível faça enquetes para promover interação com os seus leitores isso é muito importante para você conseguir mapear novo público para o seu negócio e poder criar um conteúdo mais a cara dessas pessoas que que bate de encontro com os desejos e necessidades delas tá é importante que você saiba retuitar onde você vê uma postagem relevante para os seus seguidores, alguma informação importante que fala sobre o teu segmento ou sobre as dores de alguém. E fazendo isso, os teus seguidores, eles vão entender que a sua empresa é uma empresa atualizada e preocupada com o todo e passam a dar mais valor para você. Essa prática, ela demonstra que você tá atualizado com o que outros perfis estão fazendo, né? E de olho naquilo que pode gerar valor para sua audiência. Só tome cuidado para que isso não Seja o foco principal do seu Twitter, tá? Pois as pessoas elas dão bastante valor a conteúdo autoral. Outra coisa que é muito importante é que você acompanhe o que os seus clientes dizem. Como o Twitter é conhecido como um micro blog, você vai receber muitas dúvidas e até mesmo críticas dos clientes. É necessário que você responda a todos. Se retrate se tiver que se retratar, só nunca deixe alguém haver navios, tá? Pois pega super mal e quando você se der conta, pode ter virado uma. Bo de neve. Caso você tenha algum problema com algum consumidor e ele comece a publicar tweets negativos sobre a sua marca, respire e mostre maturidade ao receber essa crítica e esteja aberto e disposto a solucionar o problema. Existem algumas ferramentas que podem te ajudar a localizar todas as menções feitas usando o seu nome no tweet. Dê uma pesquisada na internet para você entender melhor sobre isso, tá? Entenda como as hashtags funcionam. Provavelmente você, você já deve ter utilizado alguma hashtag em alguma postagem, né? Em outras redes sociais. Se você não sabe, o símbolo Jogo da Velha serve para ampliar o alcance de alguns posts. Tenha em mente que as boas hashtags elas são compartilháveis e elas aumentam o alcance do seu perfil na internet e não é a à toa que grandes empresas já utilizam essa técnica para criar campanhas virais e chamar a atenção de seguidores. Como eu sempre falo, é preciso utilizar todas as redes sociais. É preciso encontrar os canais que têm mais sinergia com o seu potencial cliente e criar conteúdo em formato variado para cada um. Se porventura o seu comprador não utiliza o Twitter, aposte em outras redes sociais. Mas se ele está presente em todas, você precisa estar presente em todas também. Vamos agora falar sobre o LinkedIn? Você sabe como ele funciona? Bom, com mais de 530 milhões de membros, o LinkedIn ele é a maior rede social profissional que existe. Assim como todas as outras redes sociais, o LinkedIn também possibilita interação. A plataforma ela tem várias finalidades, mas atualmente a maior delas é a colocação de profissionais no mercado de trabalho. Em uma pesquisa de 2014, realizada pela empresa de softwares de contratação Jobvite, é 70% 99% dos recrutadores entrevistados disseram já ter contratado através do LinkedIn. Em vários aspectos, o LinkedIn ele é parecido com o Facebook, mas é importante ter em mente que se trata de um meio profissional e levar isso em conta desde o cadastro. O primeiro passo é fazer um perfil onde você vai colocar os seus dados pessoais, de contato, informações acadêmicas e profissionais. É possível também colocar um resumo sobre a sua carreira, links né, para um site ou blog. E anexar publicações externas Em cada perfil existe um espaço Para recomendações Que você pode pedir para os seus colegas E antigos chefes recomendações suas E elas ficam visíveis Contribuem para que a, a para que as empresas encontrem você. Para você que busca um emprego, é muito importante fortalecer a sua credibilidade curtindo bons textos e interagindo com pessoas que publicam bons textos. Porque as empresas elas ficam de olho nisso, viu? Agora que já falei sobre a ferramenta no âmbito de carreira, vamos entender como usar o LinkedIn na sua estratégia de vendas. Todo mundo já sabe que o LinkedIn não foi criado com esse objetivo específico, mas essa principal ferramenta de relacionamento profissional pode ser uma grande parceira no trabalho de prospecção porque ela está presente em 200 países com mais de 530 milhões de usuários no mundo e 45 milhões aqui no Brasil todo esse potencial é de encher os olhos né agora imagine combinado a uma maneira rápida e muito mais eficiente do que o método convencional de ligar para uma empresa pedir para falar com como responsável de determinada área esperar que ele esteja disponível e ainda conseguir convencer essa pessoa a te atender <risos> para que você possa mostrar o seu produto? Pois é, gente, muitos vendedores ainda, ainda usam listas telefônicas, e-mails, e-mails comprados, gasta sola de sapato para ir atrás de cliente, mas se você parar um segundo para pensar, você vai entender o potencial que o LinkedIn tem. Quando você pesquisar empresas por lá, ou pessoas, é possível ver o cargo dessas pessoas e as empresas que elas trabalham. Pense comigo, não seria mais fácil você você entrar em contato com o diretor ou gerente da empresa que você deseja contactar através de uma mensagem no um LinkedIn sem ter que passar pela secretária? Pois é, isso é possível porque a rede é estritamente profissional e essas pessoas elas estão lá justamente para isso, para contatos empresariais e sabendo disso agora é possível sim você encontrar potenciais clientes apenas com um clique. Mas como escolher as empresas para entrar em contato? O primeiro passo é definir a persona e o mercado que você deseja alcançar. Depois, buscar cargos como gerentes, diretores, líderes e etc. Uma vez que você já sabe quem deve buscar, é a hora de você falar um pouco mais sobre a parte prática. Quando se trata de prospecção, é só adicionar as pessoas que você acredita que são possíveis compradores do seu produto ou serviço e enviar mensagem para saber se eles têm interesse pelo seu produto. Mas é muito importante que você seja criativo na sua mensagem. Você pode contar uma pequena história que possa curar a dor de muitas pessoas e falar que o seu produto pode resolver esse tipo de coisa. <risos> Bom, gente, para finalizar esse vídeo, eu vou responder algumas perguntas que muitas pessoas fazem com relação ao LinkedIn. LinkedIn para estudantes. Estudantes podem utilizar o LinkedIn para se conectar com membros de comunidades é, científica nacional e internacional, conectar com profissionais de referência e seguir as suas carreiras, associar se a grupos acadêmicos, seguir páginas de organizações científicas, seguir páginas de empresas e analisar tendência de mercado, acompanhar ofertas de emprego, acompanhar ofertas de estágio ou programas de trainees, obter apoio, aconselhamento e mentoria de outros profissionais para desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e permitir que as empresas possam encontrar os perfis desses estudantes. Agora algumas perguntas sobre o para profissionais ligados, a, ligados à área comercial, expandir a sua rede de contatos com profissionais da área, identificar as pessoas certas, né, potenciais clientes, analisar informações sobre possíveis clientes, seguir atividades de empresas concorrentes, manter o relacionamento com os clientes atuais, aumentar a visibilidade através de textos e artigos relevantes, ser reconhecido na sua área de especialidade identificar tendências de mercado através de grupos no de grupos LinkedIn, obter recomendações que são visíveis aos clientes e potenciais clientes ou parceiros, né, para aumentar a credibilidade profissional. É, e sobre os profissionais de comunicação e marketing, como o LinkedIn pode ajudar? Bom, expandir a sua rede de contatos com profissionais da área, reforçar a sua credibilidade profissional, solicitando recomendações né, dos seus pares, gerar tráfego para o website corporativo. Decorativo. Olha o meu joelho, talô de novo. <risos> Website corporativo através de publicações de conteúdo institucionais. Apresentar projetos no seu perfil para atrair recrutadores. Criar excelentes oportunidades de network entre os seus pares. E para o setor de recursos humanos? Expandir a sua rede de contatos com profissionais de recursos humanos. Expandir a sua rede de contatos com profissionais passíveis de serem recrutados. Manter contatos com colegas. Ex-colegas para favorecer o processo de recrutamento. Identificar tendências de recrutamento da sua indústria né, através de grupos ou de outros profissionais. Divulgar oportunidades de emprego através do seu perfil né, de páginas eh, da empresa. Grupos ou da página de emprego. Recrutar profissionais através da procura ativa de candidatos por empresa atual ou anterior. Recrutar profissionais através da procura ativa de candidatos. Candidatos por área de especialidade, recrutar profissionais através da procurativa de candidatos por escola de formação, recrutar profissionais através da procurativa de candidatos por palavra-chave, recrutar profissionais através da procurativa de candidatos por localidade, receber instruções ou referências de potenciais candidatos através de membros da sua rede de contatos. É bastante coisa, né? E para finalizar, vamos entender agora agora para que serve o LinkedIn para quem é empreendedor. Então, quem é empreendedor pode usar o LinkedIn para desenvolver rede de contatos diversificada de profissionais, né, empreendedores, investidores, profissionais da indústria, pesquisar investidores, pesquisar parceiros de negócios, pesquisar ideias de negócios através de grupos de empreendedores né, da indústria, criar oportunidades de negócio, estabelecer comunicação com potenciais clientes e parceiros, investidores. Investidores e recrutadores e recrutar membros para reforçar ou fortalecer startup. Então, gente, o que, que, você, que vocês acharam desse vídeo? Eu aposto que a maioria não fazia ideia do grande potencial que é usar o LinkedIn, né? Essas informações, elas surpreenderam você? Percebem o tamanho da importância em se capacitar, em participar de cursos, de treinamentos. Tem coisas que a gente só aprende assim em cursos e treinamentos. Mas graças a Deus que vocês estão aqui no meu canal porque vocês aprendem aqui <risos> mostra que você tá remando a favor da maré enquanto a grande maioria tá lá remando contra né e nunca chegou a lugar nenhum então os meus sinceros parabéns porque vocês são vencedores por estarem aqui e se você gostou dessa sequência de vídeos né indique para quem você achar que precisa tem muitos empreendedores e empresários que precisam de um ponto de partida e esse e essa sequência de vídeos aqui é uma ótima opção e é gratuito muito obrigada por você estar aqui né esse é o último vídeo da sequência eu tô bem feliz de ter gravado esse vídeo para vocês, tá? eu desejo que você cresça muito na sua carreira e nós nos vemos logo ali no topo <risos> Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, dê um like, vai lá no meu Instagram e me seguir @josianeamourimoficial. E se você quiser os arquivos, me manda um direct que eu mando para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.